Bom, tropa, o encontro do Dilma com o Joe Biden nessa sexta-feira foi um fracasso total, muito pior do que qualquer pessoa poderia imaginar, e nem a mídia podre conseguiu passar um pano dessa vez. O Dilma se colocou num beco sem saída, precisa dos fertilizantes dos russos, algo que ele criticou o Bolsonaro junto com toda a esquerda, diz que teria resolvido a treta entre a Ucrânia e Rússia com uma cervejinha e veio com esse papo lá para Joe Biden, que não gostou nada de ouvir isso. Para eles, há um grande culpado, a Rússia, e não há como negociar por cima disso. Vejam aqui, na própria UOL Notícias, site de esquerdalha, diz assim, Biden vê com hesitação o plano de Dilma para negociar paz na Ucrânia. É, né? Não colou essa historinha de vamos dar as mãos, vamos num bar beber. Esse cara é louco. Dilma é fora da, da realidade, ele não entende o que está acontecendo nesse mundo. Mas é claro, ele quer fazer a história do bom moço. Quer apoiar os Estados Unidos, criticar a Rússia, mas não se envolver. É claro que não, certo? Porque a partir do momento que o fizesse, Lá a Rússia iria simplesmente boicotar o nosso petróleo aqui, é o valor nos combustíveis ia explodir e o Dilma ia sair no dia seguinte dando espaço para o Chuchu, que é o plano final do mesmo. Certo? Então, que porcaria aconteceu? O governo do Joe Biden alerta que qualquer iniciativa que o presidente Dilma quiser estabelecer para abrir diálogo com russos e ucranianos para encerrar a guerra terá que seguir algumas condições e exigências. A principal delas é de se reconhecer que só existe um ator que viola o direito internacional, no caso, a Rússia, e que as vítimas são os ucranianos isso aí, vamos negociar, que legal, vamos sentar na mesa Bom, o negócio começa assim, a Rússia é todos os vilão, vocês são os culpados Vocês merecem o uh, um embargo econômico e vamos negociar agora? É óbvio que isso não vai acontecer É óbvio que o Dilma só tá jogando verde ali pra ver se colhe maduro Ai, pra parecer bonitinho, não, a gente quer a paz, o Brasil é da paz Vai lá Vai lá e resolve com uma cervejinha, se não era o todo poderoso. É claro que ele quer a ajuda dos Estados Unidos e da Rússia ao mesmo tempo, ferrando o Brasil enquanto isso. Lula vem repetindo uma ideia que lhe foi sugerida por timorense José Ramos Horta, prêmio Nobel da Paz, para a criação de um bloco de países emergentes que possam servir de interlocutores para negociar um cessar-fogo para uma guerra que já dura um ano. O grupo poderia contar com Indonésia, China, Turquia e Brasil, além de outros emergentes. Ah sim, vamos lá na China envolver eles juntos, vamos todo mundo dar as mãos e cantar com baiá. Olha o ridículo, a lacração aonde leva, gente. Aí a gente tá passando vexame lá fora. Tô falando, o que esse bêbado quer dizer, velho? Pelo amor de Deus. Tá bom, a gente vai negociar, mas os russos são culpados e os ucranianos são a vítima. Me explica, como é que funciona essa negociação de gênio, né? Não é à toa que é o Dilmo esse daí. Aí diz aqui que o Dilmo já assinou que não fará parte de qualquer iniciativa para dar apoio político ou militar aos ucranianos. Ou seja... Toma, esquerdista, faz o L aí. Ah, o Bolsonaro tem que ajudar os pobres ucranianos, que são pobres, por isso que são fáceis. Ai, meu Deus. Cadê agora? Cadê essa lacração toda pedindo pro glorioso Dilma ir lá resolver, resolver com uma cervejinha? Ele foi metafórico também, foi outra metáfora. O Lula assim, ele só fala sobre metáforas, ele é, um, ele é um profeta, não é mesmo? Meu Deus do céu. Que ridículo! Ou seja, é toma o L aí, ucranianos. Faz o L, Ucrânia. Faz o L. Ah, trouxa Meu Deus. Que essa não é uma guerra que deve envolver o Brasil. O mesmo enfoque foi dado pelo brasileiro quando conversou sobre o assunto com os governos da Alemanha e da França. Fontes do desgoverno americano. Confirmaram que o tema estará na agenda dos dois líderes na tarde de hoje em Washington, mas deixaram claro que a proposta de Dilma não é acolhida com entusiasmo. É tipo, mano, o que esse tá falando, mano? Que você é burro, velho, você é idiota, você é fracasso total, velho. A política internacional do Dilma já começa com um grande fracasso, velho. Meu Deus do céu, foi lá pra lacrar só. Em Washington, em Washington, não é segredo o fato de que a guerra está sendo usada para enfraquecer a Rússia. Considerada como uma ameaça, Dilma, nas conversas com outros líderes, chegou a falar abertamente que a atitude russa era uma violação do direito internacional, mas sugeriu que parte da responsabilidade pela tensão também vinha dos aliados ocidentais. No comunicado final, Biden e Dilma devem fazer referências ao tema da guerra. Mas não existe ainda um entendimento e nenhuma posição comum. Talvez seja o caso de termos um acordo, de estar em desacordo sobre isso, comentou um diplomata brasileiro. Isso aqui na UOL, tá? Aí agora vamos aqui para China News Network, onde tem mais informações sobre. O presidente Dilma declarou em uma entrevista exclusiva à CNN nesta sexta-feira, antes de sua reunião com o presidente do ZEUAL, João Bidé, na Casa Branca, que se mandasse munições para o conflito entre Rússia e Ucrânia, estaria entrando na guerra. Oh, really? Quem poderia imaginar coisa dessa? E no final ele toma a mesma política do Bolsonaro. Cadê Todos os jornalistas reclamando. Pense nas criancinhas ucranianas, pense nas mulheres pobres e fáceis da Ucrânia. E não pense em ninguém, né? Esse cara é muito do mal, meu Deus do céu. É a hipocrisia acima de 9 mil. Em sua, em sua opinião, a invasão russa foi um equívoco. E ela não poderia ter feito isso por fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. Ou seja, ainda vai lá e cutiça é, a porra do Putin, mano. Você é maluco, Lula. Você é maluco, tio. Você tá doido de falar uma coisa dessa? Não. Ele próprio disse que quem indiretamente banir lá, proibir os russos de venderem o petróleo a preço máximo, eles também vão vir atrás, seu burro. Você tá ferrando o Brasil, cara. Cala a boca, mano. Será que não tem ninguém no PT pra calar a boca do Dilma e falar, mano, pelo amor de Deus, para de falar, velho. Para de falar. Fica quatro anos em silêncio, que é o melhor que você faz pro nosso país. Ele disse assim, o Dilma, lógico que ela, a Ucrânia, tem o direito de se defender. Lógico que ela tem o direito de se defender até porque a invasão foi um equívoco da Rússia. beleza? Vai lá, não se envolve na guerra dizendo que o Putin é burro e cometeu um equívoco. Mas, mano, olha isso, cara. Essa é a nossa política internacional agora. O que você esperava? O que se esperava de uma porcaria dessa? A, a nossa sorte é que ninguém leva a sério o Dilma no mundo inteiro, né? Eu acho que o, o Putin não tá levando a sério o cara, não. Então, quero ver. Ou o Lula vai lá com o Joe Biden e vai aceitar boicotar o valor do petróleo, ou o Dilma vai pagar esse valor máximo. Será que vão debater sobre isso? É óbvio que não para público, certo? O Dilma continuou. Lógico que ela tem o direito de se defender, até porque a invasão foi o químico da Rússia. Ela não poderia ter feito isso, afinal de contas, ela faz parte do Conselho de Segurança Nacional. Ou seja, isso não foi discutido no Conselho de Segurança. O que eu quero dizer é o seguinte, olha o que tinha que ser feito de errado já foi feito, explicou Lula Christian Amapur da CNN em Washington. Agora é preciso encontrar pessoas para tentar ajudar a consertar. E eu, eu sei que o Brasil não tem muita importância no cenário mundial, nessa lógica perversa dos conflitos do mundo, mas eu posso dizer que eu vou me dedicar para ver se encontro um caminho para alguém falar em paz. Eu tive com o primeiro, eu tive com o chanceler alemão esses dias, e ele foi no Brasil. Continuou se referindo à visita Olaf Scholz. Em 30 de janeiro, Dilma expôs que o Brasil é um país da paz. O último contencioso foi a guerra no Paraguai, portanto, o Brasil não quer ter nenhuma participação, mesmo que indireta, disse ele. Ai, meu Deus do céu, o Dilma só cria desgraça, certo? Só destrói a nossa nação. Isso vai continuar se repetindo. Aí eu te pergunto, vale a pena ter um presidente desse? Vale a pena ter isso daqui como presidente? Ele está simplesmente colocando em risco o nosso país. Ah não, ah o Putin, ele, ele, ele, ele cometeu um equívoco, a Ucrânia tem direito a se defender, fala isso para o cara que a gente compra bilhões e bilhões em mercadoria cara, você tá louco? Se amanhã, se amanhã a Putin simplesmente fecha lá, porque ele já prometeu que vai fazer, contra todos os países que, não, que querem boicotar o valor do combustível, como você acha que vai ficar aqui no Brasil? Então o Dilma sabe que ele está num beco sem saída. Ele prometeu resolver essa guerra com paz e amor, vai fazer esse discurso político escroto que não colou nem com o Joe Biden. Ele sabe que se ele for a favor da mídia podre da esquerda que tanto atacou o Bolsonaro ele vai ser empichado porque o combustível vai explodir de valor então ele não tem para onde ir a não ser ficar aqui fazendo papel de idiota o Brasil faz papel de idiota mais uma vez graças a esse preguiçoso e vagabundo do Dilma e eu não posso falar isso né então retiro o que eu falei Vou fechar o meu canal porque agora não pode criticar essa santa autoridade meu Deus do céu por último tropa eu quero dizer o seguinte a partir de hoje a nossa rifa irá mudar certo vai ter o seguinte o ganhador vai ter a chance de escolher ou o celular Samsung A03 ou né eu sei que muitos aí tem celular e tem reclamado eles faz um, um outro tipo de sorteio então vai ser o seguinte se você participar da nossa rifa você vai ter a chance de ou ganhar o celular ou escolher o mesmo valor desse celular né que dá em cerca ali de 700 reais no pix eu envio para vocês pro vencedor da rifa lembrando que é para apoiar o canal essa rifa e você tá me ajudando além de sortear uma pessoa que vai ficar muito feliz com esse pix certo então quero saber a opinião de vocês aí cedinho só faz merda viu? esse cara tinha que ficar calado pelo amor de Deus viu? e no PT cale ele e até a próxima tchau tchau